Olá, estamos aí de novo para mais uma aulinha nossa de do ensino fundamental do nono ano. É, na aula de hoje nós iremos falar sobre as ligações químicas. Falei com vocês que um assunto sempre puxa o outro, então você vai ver que em ligações químicas nós vamos usar a regra do octeto, nós precisaremos da tabela periódica. Então, o interessante da da, das ciências, especificamente da química, é justamente isso. Um assunto ele não é solto, ele está sempre ligado a outro assunto. Para a aula de hoje, nós vamos falar de ligações químicas, vamos falar da regra do octeto, ou teoria do, do octeto, e nas ligações químicas, para essa aula, nós vamos falar da, especificamente da ligação iônica. Então, ligações químicas. O conceito geral, combinação entre átomos, moléculas e íons, onde cada espécie química procura uma maior estabilidade. Que estabilidade é essa? Eu falei com vocês que os, os elementos eles tendem a ganhar ou perder energia. Então ele busca uma estabilidade, porque se ele, é, ele ganha ou perde para ser estável. Porque se ele for instável, é, esse elemento ele, ele causará aí muitos Muitos problemas e vamos dizer assim, até alguns danos. Ah, falei com vocês que essa estabilidade tem, tem os que têm tendência a perder elétrons e tem os que têm tendência a ganhar elétrons. Então, se nós fizermos aqui um diagrama, nós verificaremos que um átomo, um átomo isolado ele é menos estável. Né? O átomo, quando ele está ligado, ele é mais estável. Agora você vai colocar aqui uma exceção dos gases nobres que eles é, estarão... É, isolados e são estáveis. Né? Por que, que eles são estáveis? Porque eles têm oito elétrons na última camada. Os outros elementos não terão esses oito elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, a definição. Estado natural dos átomos encontrado na natureza, combinados de modo a adquirirem essa estabilidade. Então, se você pegar, por exemplo, os elementos, os metais, você não vai encontrar os metais separados na natureza. Ele sempre vai estar ligado a um outro metal ou a outro elemento, justamente para ter essa estabilidade. Então, não se esqueçam, na natureza separado, átomo isolado, você vai encontrar os gases nobres, somente. Estabilidade química, precisam de completar seus orbitais incompletos, perdendo ou ganhando elétrons. Como é que seria isso? Um elemento que está na 1A, um é muito mais fácil ele perder um elétron do que ele ganhar 7. Então é isso que acontece. Então, a, a regra geral é o seguinte, quem está na 1A, quem está na 2A, quem está na 3A, quem está na 1 tem um elétron na última camada, quem está na 2 tem dois elétrons na última camada, quem está na 3 tem três elétrons na última camada. Então esses aí é mais fácil eles perderem é, é, 1, 2 e 3 do que ganharem 7, 6 e 5. Camada de valência. Em geral as ligações químicas envolvem apenas a última camada do átomo, então as ligações não envolverão todas as camadas, em geral elas envolvem a última camada do átomo. Regra do octeto. Na aula passada nós falamos sobre a regra do octeto, ou teoria do octeto, pode pegar algum material que está com esse, com esse termo, que é a mesma coisa. O átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência imitando os gases nobres. Então 8 uh, camadas de valência, a última camada. Ah, mas última camada como? A última camada do elemento. Nós temos 7 camadas. Se esse elemento, Sete camadas totais, se esse elemento só tem duas então ele teria que ter 8 elétrons na última camada, nessa segunda, né? Que isso não vai acontecer, porque na, na, na... Não, nesse caso pode, porque você pode ter um elemento que tenha, por exemplo, 10 elétrons ou 9 elétrons, no caso do flúor, então aí ele vai ter... 7 é, na última, vai, ser, vai ganhar 1. Um. Mas se você tiver um elemento que tem 10 elétrons, se eu não me engano, acho que o neônio, aí a gente pode ver isso na, na, na tabela periódica, então ele vai ter completa a última camada, a camada de valência. Configuração geral. Então você lembra que na camada, a última camada de valência, ele vai ter 2 e 6, somando os 8 elétrons na camada de valência. Então a distribuição aqui, ó, só para você ter uma ideia, estaria ocupado todos os espaços e ele estaria completo essa, essa última camada. Agora tem uma regra, né, que é para os elementos, exceção de hidrogênio, do lítio, do berílio, é, por quê? Porque esses elementos ficarão estáveis tendo dois elétrons na última camada, porque eles ficarão semelhante ao hélio que tem dois elétrons na última camada. Que a gente chama isso de regra do dueto. Átomos adquirem estabilidade ao completar a camada de valência com dois elétrons imitando o gás hélio. Essa exceção só é válida para esses elementos que eu mostrei. Para outros, não. Os outros terão que ter oito na última camada. Então, a configuração geral para esse dueto seria S2. Né? Ficaria completo os orbitais dele. Né? Então é... Tipos de ligações. Então nós temos iônica ou eletrovalente, nós temos a covalente ou molecular, nós temos na covalente, ela pode ser simples ou ela pode ser dativa, e nós temos também intermoleculares e metálicas. Para essa aula, nós iremos falar de iônica ou eletrovalente. Como é que funciona isso? A ligação iônica. Os elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Então, os elétrons serão transferidos para um outro átomo e aí eles dão origem a quê? A íons. Aí lembram lá o que é íons? De cargas contrárias, positivos e negativos, íons são elementos que perderam ou que ganharam elétrons, então, eles passam a ter carga. Então eles não são eletricamente nêutrons, os íons não são eletricamente nêutrons. Ou ele vai ter mais elétrons ou ele vai ter mais prótons. Um exemplo, a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, no sódio, nessa distribuição aqui, ó, no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na distribuição eletrônica você tem, ele tem, o número atômico dele é 11, ele é um átomo, então ele está eletricamente neutro. Aqui é o cloro, está eletricamente neutro, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons. Só que este não é estável e este aqui também não é estável. Por quê? Porque na distribuição esse tem um s 2 2s2, 2p6, 3s1. Então ele tem um elétron na última camada, ele não satisfaz a regra do octeto. Então é mais fácil ele perder esse 1 um do que ele ganhar 7. No caso do cloro, lembra que o sódio é um metal, os metais tendem a perder elétrons, o cloro, ele está lá, ele é um halogênio, tende a ganhar elétrons, o número atômico dele é 17, então ele tem 17 elétrons, na distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Na última camada, na camada de valência, ele tem 7. Então. O que que o sódio e o cloro fazem? Eles se unem para os dois serem estáveis. Tem um precisando de perder um elétron e tem um precisando de ganhar um elétron. Então como que se como que isso ocorre? O sódio, então aqui nós vamos representar só a última camada dele com um elétron na camada de valência. Nesse caso não precisa da gente representar todos. E você tem um cloro lá na camada de valência com sete elétrons. O que que acontece? Acontece isso aqui, ó. Quando o sódio perde este elétron, ele fica com mais prótons do que elétrons, Então, ele aparece uma carga positiva. Então, ele é um íon que é um cátion. Íons com carga positiva é cátion. O cloro, ele ganha um elétron. Olha ah lá, ele fica com uma carga negativa. E ele se torna um íon, que é um ânion. Então, veja bem. Aí, na última camada do sódio, você passa a ter... Oito elétrons na última camada, então ele fica estável. Na última camada do cloro, você também passa a ter dois, porque ele ganhou um, ele tinha sete, passa a ter dois. Então isso é a ligação iônica. Como é que seria a configuração desses átomos? O sódio, o cloro, olha a representação da camada do sódio todo. Dois na primeira, oito na segunda e um na terceira. Olha a configuração do, do cloro: 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. O que, que acontece? A transferência do elétron vai para ele. Então, este passa a ter. Essa camada é desfeita, a última camada. Ele passa a ter 8 na última camada. E o outro passa a ter 8 também na última camada. O que, que acontece? Observa que o raio até desse elemento aqui é menor. Então, está uma dica aí: que o raio do, do íon vai ser menor. E eles é, têm uma atração eletrostática, porque eles não estão com cargas diferentes, negativo e positivo, então essa união é a, essa atração eletrostática. Ah, como é que ficaria a aglomeração iônica, né? o retículo cristalino? Aqui nós estamos falando, por exemplo, do sal de cozinha. Ficaria dessa maneira, que a parte maior é o cloro, o azul, e o vermelho é o sódio. Então ficaria dessa maneira este, ah, essa, essa estrutura. A fórmula dos compostos iônicos. Você tem, representando aqui A e B, então se um elemento ah, carga positiva, o outro carga negativa, seria isso aqui, ó. X e Y. E você vê que existe uma inversão. Certo? Então esse doa e o outro recebe um, um elétron. Então a fórmula do elemento ficaria isso. Então nas cargas x e y elas são zeradas. Né? Então um exemplo ficaria, por exemplo, se eu tivesse o cálcio com o, o bromo. Veja que o cálcio está na 2A, então ele perde dois elétrons para ele ficar estável. O bromo está na 7, então ele ganha um elétron para ficar estável. Como é que ficaria a fórmula deste? Porque você tem um aqui doando dois, mas você só tem um recebendo um. Então você precisa de ter dois elementos para receber. Então no caso, um cálcio, ele pode doar para dois bromo. Aí a fórmula fica CABR2, certo? Então é só a inversão das cargas ali para você montar a fórmula do composto. Certo? No caso do, do, do, do, do cloreto de sódio, fica NaCl, porque um doa 1 um e o outro precisa de receber 1. Um. Mas nesse caso, um está doando 2 e o outro precisa de receber só um Mas ele poderia doar dois para um outro que precisa de receber 2. aí ficaria, é, por exemplo, o óxido de cálcio. O oxigênio recebe 2 e o cálcio doa 2. Então seria só CaO. Certo? O alumínio. O alumínio está na 3A, então ele perde 3 elétrons. O enxofre está na 6A, ele recebe 2. Então como é que seria essa fórmula? Um doa 3, o outro recebe 2. Mas aí essa conta não fecharia. Então vou precisar de ter dois alumínios e três enxofre. Aí você formaria a L2S3. Certo? Então a fórmula para você... É, a fórmula dos compostos iônicos vai ser isso aqui, isso aqui é a regra para você montar a fórmula. As ligações do grupo A. É o que eu disse para vocês, ó. as cargas, quem está na a carga mais 1, um, mais 2 e mais 3, para 2A e para 3A. Por quê? Quem está na 1A tem um elétron na última camada, então ele vai perder esse elétron e vai ficar com uma carga positiva. Quem está na 2A vai perder 2 elétrons, vai ficar com a carga é, é, mais 2. Quem está na 3A, carga positiva, mais 3, porque ele vai perder 3 elétrons. É, coloque sempre o número e a carga do lado, por exemplo, 2 mais, porque você está representando ali elétrons. É, no caso, Nesse caso você está representando prótons, que perdeu elétrons. Né? No grupo 5A, 6A e 7A, já é diferente. Quem está no 5A precisa de receber 3. Então, 3 menos. Então 3 elétrons. Quem está na 6A precisa de receber 2 e quem está na 7A precisa de receber um. Ah, mas aqui faltou a 4. A 4A. Você vai verificar que ele não, os elementos da 4A não farão é, ligações iônicas. Aí a gente já, vê, já, já veremos outro tipo de ligação. Então, um exemplo. Nós temos Cloreto de potássio, que é o K, o Cl. O K está na 1A, carga positiva, o Cl está na 7A, carga negativa, KCl. Aqui, o cálcio e o iodo. O iodo está na 7 e o cálcio está na 2. Então, o iodo é, vai doar para 2, o cálcio doará para 2 iodo. Então, você vai ter Ca e 2. O alumínio com enxofre, que nós vimos nesse exemplo, e o ferro com o oxigênio. O ferro é 3 e o oxigênio é 2. Então, nós teremos que ter dois ferros e três oxigênio. Certo? Então, aqui, ó, a característica dos compostos iônicos. Na realidade, os compostos iônicos sólidos a temperatura ambiente, é, ponto de fusão e de ebulição muito elevados. Isso aí. Vocês viram na primeira aula com o professor Grazielli, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, são altos, são elevados, precisam de altas temperaturas. É, conduzem corrente elétrica fundidos em solução aquosa. Ah, eu vou depois até sugerir para vocês um, um experimento, e vocês farão isso na, na presença de um adulto, para você comprovar essa condução da corrente elétrica. Então, as soluções iônicas conduzem corrente elétrica. Por que conduz corrente elétrica? Porque nessas soluções, como você tem cargas, você tem ali elétrons livres que, que conduzem essa, essa carga elétrica. É, melhor solvente é a água. Então, para soluções iônicas, quem dissolve melhor é a água. Certo? É, particip é, os participantes dos compostos iônicos, você tem metal com hidrogênio, você tem semimetal, metal com semimetal, metal com ametal, radicais salinos, metal com radical salino, radical cationico, né? no caso dos, dos ânions listados para os petais e então, solução, é, ligações iônicas. É isso que a gente acabou de ver. Né? Simples é a ligação entre um elemento que tende a perder elétrons com um elemento que tende a ganhar elétrons. Basicamente isso. Né? Então com isso nós encerramos esse assunto de, de ligação iônica. É um assunto que eu considero simples, tranquilo, não tem um, um grau de dificuldade. Mas todos os, todos os assuntos é necessário que você faça exercício. Viu? Então, um bom descanso para você, um grande abraço e nos veremos aí nas, nas nossas próximas aulas.